Eu começo bem devagarinho tá, tá. Esse Sim. exercício é um exercício de pinceladas no corpo Eu vou dar pinceladas com a mão no corpo dela Que vai dar uma direção para onde ela vai se movimentar Pode ser tanto com a mão quanto, por exemplo, com o dedo Certo? Então eu vou fazer assim com a coroa Eu vou começar dando pinceladas Que vão gerar movimentos Esse Da intensidade da pincelada, cuidado para não conduzir, cuidado para não conduzir. Tá, é só a pincelada mesmo. Às vezes acontece da pessoa começar a receber o um toque e antecipar o movimento. Quem está recebendo, espera terminar a direção. Acompanha com a sensação do corpo a direção da pincelada. Uma dica para quem quer, para quem está fazendo, prestar atenção nas articulações nos lugares por onde o corpo... Ah, é. As pinceladas podem começar a ficar mais rápidas, depois de um tempo. Percebe que agora eu comecei a fazer com uma mão, e a outra? Uma mão e a outra. E como a pessoa resolve isso? Se eu dou duas. Ah. Inclusive, para quem está dando toque, se são duas coisas contrárias, Como é que eu faço? Aí. Como a pessoa vai reagir a isso? E aí pode continuar com uma só. Uh! <risos> Explosão de sensação. Faz uma, espera a pessoa terminar de reverberar aquela pincelada. Faz outra, espera a pessoa terminar de reverberar, de reverberar aquela pincelada. E aí, com o tempo, não precisa, na primeira vez que fizer, começar a acelerar. Pode começar lento. Sim. E aí, aqui a gente foi, em um, um pouco tempo, foi o máximo, né? Do, do baixo para o mais alto, né? Do, do devagar e uma pincelada só por rápido e duas ao mas é, é tranquilo começar e fazer de uma, uma vez só, da primeira vez, uma vez e lento, outra vez e lento. Porque o mais importante não é o que eu faço de movimento a partir da pincelada, é a sensação, a capa, é, é a percepção do toque, é o refinamento da percepção do toque, para começar a, a cada vez mais, é, essa percepção sem mais se dar. Isso tem a ver com a atenção, com, com a concentração. certo? E os estímulos ficam uh, depois de um tempo que eles começam a acelerar. Esses estímulos ficam é. no teu corpo e, e eles dão. são outros caminhos que talvez eu não teria né, fazer o movimento se eu não tivesse esse estímulo partido. Essa é a segunda parte. Eu vou fazer na Pâmela de novo. E aí vou me retirar e vou te deixar com essa sensação das pinceladas dançar sozinha. Ah, vamos dar só uma chegada. Espera a pessoa também, quando eu vou fazer com alguém, espera, já não chega, não chega pincelando já. Espera a pessoa chegar, percebe se ela já está preparada e aí começa. Tem uma perna no ar e a gente pincela a perna de base. Como é que eu resolvo isso? Que difícil. e deixa faz essa sensação parece que a tua mão está aqui hein? a sensação é de que ela continua Um momento o que ela falou, a sensação é de que a tua mão continua aqui, se não sentir que a mão continua, não tem problema, inclusive quando você estiver pincelando, presta atenção na, na pressão que faz na, na, na pessoa que está sendo conduzida e não queira conduzir, pincela e deixa ela, ela perceber como, o que, que, que, que essa, esse teu toque gera de Ok? Isso! <risos>